Olá, tudo bem com você? Seja todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal do YouTube RR na área. Que bom te encontrar, que estava te esperando para a gente treinar questões de processo do trabalho para a primeira fase do exame de ordem temos que vencer esse primeiro degrau e além de estudar a doutrina que você estuda, além de assistir às aulas comigo lá no SES você precisa vir agora treinar treinar fazer aquele checklist comigo do que de fato você aprendeu onde é que está a dúvida, isso aqui faz uma diferença absurda a hora H, que é a hora da prova garantir os 5 pontos em processo de trabalho junto com os seis pontos em direito do trabalho, são 11 pontos 11 pontos para quem precisa fazer 40 Acho que é bem razoável já vencer esse primeiro degrau, já caminhar comigo, porque eu serei o seu treinador na segunda fase, segunda fase em Direito do Trabalho, que você tem lá, completar-se comigo no Complexo de Ensino Renato Saraiva. E eu te espero juntos, seguiremos juntos, porque eu vou te entregar essa vermelhinha, pode notar aí. Vamos sem delongas? Então vamos lá para a nossa primeiríssima questão. Vamos para a nossa questão que diz assim, ó. Considere as quatro situações jurídicas a seguir. Primeira, a instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. Vou marcar porque pode ser importante, entidade sem fins lucrativos. Não sei ainda o que quer a questão, então marco os pontos chaves. É assim que se passa, é assim que se garante a questão na prova. Dois, Rosemary é uma empregadora doméstica. Rosemary, empregadora doméstica, pode ser uma informação razoável. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. Instituto Sonhar é entidade filantrópica. Mariana é uma microempreendedora individual. Pode ser que você faça, como eu estou fazendo nesse momento, desconfie. Um, desconfie o que quer a questão, desconfie o que é a questão. Quer um conselho meu? Não acelera, não avança. lê a questão na íntegra, porque você não sabe que o examinador pode estar tramando. O examinador não é o seu amigo de infância, não é. Então você não sabe que ele está tramando para tentar te pegar. Então vai na leitura suave até o final. Vamos lá? Vamos lá. Considere que todas, todas essas pessoas são empregadoras, perfeito. E, te, e que tem reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter as condições de ser beneficiária da justiça gratuita. Então, todo mundo ali é empregador, todo mundo ali tem reclamações trabalhistas em curso onde são reclamadas e todas, nenhuma delas é beneficiária da JG, da justiça gratuita. Pronto, não tem o que discutir. Vamos seguir. Assinale a opção que indica nos termos da CLT que estará isento, zereta 0800, de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da justiça do trabalho. Primeira coisa, o depósito recursal, vale revisar, ele está inserido aonde? No preparo. O que é o preparo? O preparo é um pressuposto objetivo ou extrínseco dos recursos aqui no processo de trabalho. Mas o que forma o preparo? Custas mais depósito recursal. A gente não está discutindo custas, a gente está discutindo só depósito recursal. O que, que é depósito recursal? Uma penalidade para o empregador? Não. O depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Repete, repito, o depósito recursal, tem a natureza de garantia do juízo, é isso, é isso. você quer recorrer, recorra, mas prova para cá, para o judiciário, que você amanhã, eventualmente, numa fase executória, você tem fôlego para pagar. Trocando em miúdos, rasgando o verbo, essa é a ideia do depósito recursal, tudo bem? Nesse caso aqui, quem faz depósito recursal? O reclamado, reclamado empregador é quem faz depósito recursal. Mas é claro, nós temos situações em que o depósito recursal vai ser pago pela metade, e nós temos situações em que a gente vai encontrar a isenção do depósito recursal. E é isso que eu quero fixar com você: que você não erre nunca mais, que você saiba que você fixe muito isso. Vamos repassar juntos aqui, depois a gente voltar na questão? Vamos lá então. Então, quem paga pela metade? ó, Depósito recursal será feito pela metade para quais empregadores? Primeiro, entidades sem fins lucrativos empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte. Eles não fazem depósito recursal, Renzete? Não, não é isso. Eles pagam, mas pagam pela metade. A questão que é os isentos. Quem são os isentos de depósito recursal? Está lá, beneficiário da justa gratuita, já tem uma informação que nenhum empregador daquela lista é beneficiário da JG abre o olhão, perdão, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial estão estão isentos o beneficiário da JG segundo a CLT é claro é a entidades filantrópicas e a empresa em recuperação judicial tem outros tem tem a súmula 86 do TST que fala da massa falida também só que aqui bem seguindo a questão que é o nosso ponto principal a gente vai ficar focado ficar focado focado focado aqui só na isenção porque ó volta lá deixa eu voltar com você aqui para não ter nenhuma dúvida a questão quer é saber o isento você já viu a lista você já viu a lista então volta aqui quem é o único aqui que é isento ó, vai vai comigo raciocinando aí você não, não vai errar nunca entidade sem fins lucrativos paga paga paga o que metade emissão de metade Empregadora doméstica paga paga quanto metade entidade filantrópica paga entidade filantrópica não tô achando aqui pula microempreendedor individual paga paga o oh, microempreendedor individual paga? Paga. Paga quanto? Metade. Só quem não paga, só quem está isento aqui é beneficiário da JG, entidade filantrópica e empresa em recuperação judicial. Então, só o Instituto Sonhar. Vamos buscar? Vamos lá. Instituição ABCD, Instituto Sonhar? Não, ABCD não, só Sonhar. Todos estão? Todos não. Instituto Sonhar somente... Mariana e Rosemary não. Muito fácil, muito tranquilo, desde que você fixe né, aí essa isenção, por isso o nosso gabarito, letra C de casa. Tá vendo como é que tudo tem estratégia, como nada é difícil, você vai conseguir? Pois é, sentiu dúvida? Quer aprimorar esse ponto? Poxa, que eles dão um pouco mais de recursos, é o meu calo, não sei se eu estou muito legal nessa teoria geral dos recursos. Então, já te convido. Quer estudar Direito Processual do Trabalho comigo do zero, mas do zero mesmo? Passar por todos os institutos? Quer? Então, vamos embora. Vamos lá. Com material em PDF para você, questõezinhas extras, enfim, tudo o que você precisa aí para ganhar essa, essa disciplina. Quer? Então, vamos lá. Começando do zero, 2021. 2021, é isso mesmo, é o nosso curso inédito, completasso, que está em pré-venda, então fica atento que é pré-venda, com até 80% de desconto, isso aqui é por tempo limitado, não vai ter esse desconto, é agora, no mês de novembro, aproveita, nosso black November aí, e aproveita, começando do zero, 2021, direito processual do trabalho, Renzete, eu vou aonde, eu quero isso agora, já, eu vou aproveitar porque o precinho está pequeno, cabe no bolso, a parcela então melhor ainda, Vai no meu site, www.aprenda.com.br, barra prof, barra prof, ó, perdão, barra Rogério Renzetti. já vocês meio com o Instagram, aprenda.com.br, barra Rogério Renzetti. Todos os meus sites lá em promoção até o final de novembro. Depois não adianta chorar que você não vai conseguir o desconto, tá? Dica minha, a gente vai passar do zero. Concurso público, OAB, pós-graduação, graduação... graduação. Quer aprender definitivamente direito processual do trabalho do zero, zereta mesmo? Então vem, me dá a mão, que 2021 é nosso. E ó, tem um detalhe, garantia de atualização até dezembro de 2021. Enzete, mas já passou a minha prova, você vai ter esse curso com você aí, porque você tem garantia de atualização até dezembro de 2021, enquanto durar o tempo do seu curso, é claro. Então, apareceu uma lei nova, um decreto MP, tá eu lá no vídeo para você, com um videozinho extra. Turma de 2020 pode atestar isso perfeitamente, que aconteceu, e agora vai voltar em 2021, ok pessoal, então volto a qualquer momento nesse nosso canal, nosso, esse canal do Instagram, do YouTube, perdão, olha, hoje estou com o Instagram na cabeça, esse canal do YouTube não é meu, ele é nosso, e você é meu convidado de honra, conta sempre comigo no que você precisar, se inscreve, ativa a campainha, compartilha com seus amigos, bons estudos, sempre avante, e nunca se esqueça, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!